E, finalmente, o que temos aqui, O Alex Leal? Fala pra gente. Olha o Capital Fire aí, nosso... Olha é, só, uma jogo... imagenzinha do jogo, né? Polêmico. É, que vamos ver o que, que tem WhatsApp. aqui, olha só, né? Essa, inclusive, foi uma ideia da Ju, hein? A Ju tinha que estar tá aqui pra ver. Ô, A Ju, Ju Oliveira, ela estava com problemas com áudio, gente, ela não conseguiu voltar. Mas o que temos aqui? Uma zumbi, né? Nos é... brindando com uma figura icônica da internet aqui, né? Que ao vivo em cores <risos> Pelas <risos> seus odores. Né? <risos> <risos> temos aqui, olha só, figuras icônicas também. É, né? Temos ali o quadro do, do nosso Portinari, né? Que foi. O Portinari, que foi. Olha, temos o um cidadão aqui, né? Esfaqueando o Portinari, né? Que coisa, mas é no meio temos ali um cara quebrando um relógio famoso também, né? Vamos lá. Ah, ali, ah, ali embaixo, será ó. que dá para ver aqui também? Olha só, pois é, olha, dá para ver aqui também, né? Relógio quebrando, é aqui, Pedro, né? Justamente, né? O que temos aqui? Oh, então? Olha esse cara aí, quem é esse cara aí, toque né? Quem é esse cara, cara aqui? Maluco, olha, eu, eu, acho que... <risos> eu acho que eu acho que eu peguei, cidadão. Quem, quem é esse aqui, Alex? Esse é o nosso famoso jornalista Pedro Zambarda. Dá uma olhadinha. Olha computador, só, no Pedro futuro. Zambarda! Você está aqui. Olha lá no fundo Muito bem. aquela logo olha, olha o computadorzinho aqui. Temos um logo. Né? Muito bem. Né? O jogador que não toma vacina. Né? As o caixinhas que aqui que no fundo, aqui, fundo, olha né, só. Muito bem oh, oh, Alex, cadê a Ema morta aqui junto da cloroquina? A Ema a está Emma no A Ema na verdade O nosso grupo está viva, viu? Ela corre atrás da gente está... E é... dá um picado <risos> Aqui está A animação Vocês não são bem-vindos? O Pedro ali, né? Eles estão atacando tudo. Oh, Deus. Que coisa lunática. Cara, e pensar que isso é baseado em fatos reais, né? Pois isso é. Isso que é o mais né? lunático. Realmente é... Isso, é, é, é, é... Esse país vive um momento meio sky, é meio alucinógeno, né? É, exatamente. Eu acho que nem... Tá mesmo rolando... Ah, a ema lá. O caminhão. Ó, tem, um easter egg, tem um easter egg quando você prende o zumbi. Não sei se vocês perceberam, mas tem um, um easter egg ali que aparece quando você prende o zumbi. Ó a caixinha ah, de olhos aí. A caixa. <risos> Já! Já! <risos>